Olá pessoal, compartilhando experiências com a líder de hoje, eu trouxe para vocês uma profissional maravilhosa, que é a Carla Alvarenga. A Carla, ela é empresária, empreendedora da área da odontologia. Inclusive, recentemente nós lançamos o livro Odontologia e Missão, que a Carla foi uma das coautoras participou dessa obra, que faz parte da nossa coleção, ou seja, coleção Profissões. Tudo bem, Carla? Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Andréia? Eu agradeço o convite, é com muita alegria que eu tô aqui. Foi muito prazeroso escrever, tô com meu livro aqui também, olha lá, escrever o capítulo que conta um pouco da minha história aqui, né? Bacana, minha querida. Carla, vou te fazer algumas perguntas que eu acho que é importante. Você tem aí uma bagagem muito bacana, é uma referência também. Além de ser o dom, além de estar na área da, da ontologia você tem cursos online. Enfim, são várias coisas que na realidade só agrega para a vida desse profissional da área da saúde também. É, conta para mim, fala um pouquinho para mim sobre alguns passos que, na sua opinião, são importantes para que esse profissional ele se descubra como empreendedor. Bom, vamos lá. Eu acredito que tem alguns pontos que não podem faltar na vida de quem quer crescer em qualquer negócio, inclusive na odontologia. Então, primeiro, o dentista precisa entender que o consultório dele é um negócio né? E que precisa funcionar como outros negócios de outros mercados. Então que pontos são importantes para ele crescer? E quando eu digo crescer, não precisa crescer em, em ter várias clínicas, né? Hoje eu tenho quatro clínicas, é, mas ele pode crescer dentro do seu pequeno consultório também, deve, né? Então um ponto fundamental é o dentista ter clareza. Clareza é entender qual é o objetivo dele na profissão, é entender mais sobre o cliente dele. Então, clareza ao se comunicar com uma funcionária e para isso ele precisa realmente saber para onde ele está indo. Qual é o objetivo principal dentro do consultório? A gente pode ter vários objetivos ali, né? O objetivo de pagar as contas, o objetivo de, de ter uma aposentadoria no futuro, enfim, é importante clareza. Um outro ponto, um outro passo fundamental é a obsessão, né? Eu falo isso no capítulo do livro, são cinco passos para ser referência. Obsessão em resolver o problema do paciente. Ou seja, o dentista precisa é, ser obcecado, ter como, como objetivo principal resolver, solucionar os problemas do cliente, do paciente. Né? E quando eu falo em cliente, é o paciente que fecha o tratamento, é o seu cliente. É, que tipo de problemas, Carla? Não só o problema odontológico, mas todos os problemas dele. Então, é, solucionar, por exemplo, facilitar o acesso ao seu consultório, né? treinar uma recepcionista para que ela atenda as necessidades e as expectativas daquela pessoa. Enfim, a obsessão por resolver os problemas na área odontológica também. É claro que o dentista precisa ser ótimo na técnica. Precisa ser um ótimo ortodontista, um excelente endodontista? Precisa também. E ele, Andréia, o dentista, ele é tudo no consultório. Né? Ele é, é, é quem atende o paciente, ele é quem fecha o tratamento, é, ele é quem dá toda a direção para o consultório. Né? Então, é preciso pensar em resolver, solucionar os problemas do paciente em todos os níveis, né? Um outro ponto fundamental, um outro passo é ter o cliente no centro das suas decisões. Né? Como assim, Carla? Sem o cliente não tem consultório. Né, Sim, Andreia. Então, é preciso entender quem é o cliente, quem é o seu paciente, quem é o seu público-alvo, enfim, e fazer todo um trabalho em torno disso. Eu recentemente repaginei toda a área Kids de uma das minhas clínicas pensando no cliente, pensando em ser uma área para ele tirar foto ali, fazer selfie, divulgar, marcar minha clínica. Então o cliente tem que estar no centro de todas as decisões. E precisa ser assim. Eu vejo colegas que não pensam dessa forma. Um outro passo, quarto passo muito importante é ter dados do consultório, ou seja, números. É preciso saber exatamente quanto entra de dinheiro, né? qual é o seu faturamento, qual é, qual é a sua despesa, né? quantos pacientes têm sendo atendidos, mês a mês tem um controle disso. Uma gestão básica é muito importante, porque isso vai direcionar as suas ações dentro do consultório. E por último, quinto passo, não menos importante, fundamental também, é fazer parcerias. Porque o dentista é um solitário dentro do consultório, então ele fica ali muito restrito ali à boca do paciente, ao seu ambiente, às quatro paredes e não faz conexões com quem está fora do consultório, outros dentistas ou outros, outros empresários de outras áreas. Então, esses, André, eu considero é, o dentista que tem atenção nesses passos e começa a entender um pouco mais sobre isso, ele realmente tem grande chance de ter sucesso na profissão. É, conta um pouquinho pra gente sobre o seu treinamento, eu acho que é importante principalmente para os profissionais que estão saindo da faculdade, os iniciantes e até mesmo os atuantes. Né? A gente sabe também é, os, odontos, os odontos Vamos colocar assim Os dentistas, eles têm uma grande Dificuldade na divulgação Porque não é tudo Que pode ser divulgado A gente sabe disso, que existe uma regra No conselho, mas dentro disso Quais são as dicas que você dá Partindo do seu curso No qual esse dentista Esse profissional vai ter Como experiência Para ele poder aí tocar A sua clínica ou iniciar dar o processo ou fazer uma parceria com outros dentistas que abrir o um negócio próprio. Enfim, acho que esse é o um momento sebrae né, que todo mundo espera de uma profissional que já está aí com mais de quatro clínicas montadas. É, André, e assim, eu tenho já 23 anos de profissão, né? É, e o que sempre me... eu trabalho com colegas, com equipe de colegas já há muitos anos, já há mais de 10 anos que mais de 12 anos é que eu convidei um pro, o primeiro colega para trabalhar comigo. É, e, o, e o meu método que eu é chamo dentista referência, um método para dentistas que ensina justamente a área de marketing principalmente é, para o colega surgiu é, de uma necessidade que eu tive de passar para minha equipe de dentistas para minha equipe interna. Então esse treinamento nasceu de um treinamento interno que eu comecei a fazer com a minha equipe, justamente para trazer os colegas, os profissionais a terem uma visão de negócio dentro das minhas clínicas. E aí eu pensei, tem tanta gente que poderia se beneficiar disso, porque é que eu não abro isso para os colegas que quiserem, né? aqueles que estão buscando crescer no consultório. Então daí surgiu o método dentista referência. Né? Já tem hoje centenas de alunos, desde recém-formados, né? até com 30 anos de formado, por incrível que pareça. Né? Porque os profissionais buscam é, algo mais, Ele, tem muita gente buscando mais conhecimento, não sabe o que fazer. Né? E quando eu falei que o, o, o dentista é um solitário, é, falta essa, essa comunidade, né? essa parceria com alguém que já sabe qual é o caminho. É, então, é, é o que eu dou no meu método, dentista referência, é um caminho. Né? E lá, como você falou, fazer parcerias, divulgar o consultório. Um dos pontos importantes e que tá dentro do meu método é falar sobre divulgação. Né? E como fazer de uma maneira que, que, não, que não fira o código de ética odontológico. Né? Que é o quê? Legal. O segredo qual é? Na minha opinião, é o que eu faço. É o que eu faço todo dia. Quem entrar nos meus canais... Dental Kids no YouTube, Face Instagram, vai ver que é o que eu faço lá, é fazer um marketing de conteúdo, ou seja, para atrair as pessoas para a clínica. Eu não faço propaganda lá dentro, além de não poder, não funciona. Então quando a gente ajuda dando informação para as pessoas, como a gente está fazendo aqui agora, e isso é muito rico, as pessoas ficam gratas e você atinge as pessoas que você quer com essa informação, elas te procuram, né? E, e é muito interessante. E hoje, aqui na minha região, na região de Campinas, é, a gente tem um canal do YouTube tão forte que as pessoas me reconhecem até. Eu faço muito muitos vídeos lá, né? E as pessoas me reconhecem, né? Criança, adolescente, fala, olha, é a dentista do YouTube. Então, é esse tipo de marketing, é... É esse tipo de marketing que eu ensino os meus alunos, colegas, a usarem é, para atrair pacientes para o seu consultório. É, Cara, eu quero te agradecer pelo carinho. É, quero que você me mande esse link do curso. Eu vou pedir para a nossa equipe incluir ali nas mensagens, para quem quiser saber mais. Quero que você mande também o endereço do seu Insta, para as tá. pessoas te conhecerem, para esses profissionais terem acesso aos seus canais para eles terem você como uma referência mesmo, de ajuda, de mentoria, de apoio, né, e aqueles que quiserem também entrar em contato com você, eu tenho certeza que você é super acessível e com certeza vai poder orientar muitos profissionais que buscam, né, esse salto quântico, vamos colocar assim, na área que eles atuam hoje eu acho que isso é muito importante para o um profissional essas lives que nós estamos fazendo realmente nós estamos proporcionando conteúdo falado né eu chamo de conteúdo falado porque são entrevistas com profissionais que fazem a diferença dentro da sua área de atuação então são diversas áreas com muito conteúdo de profissionais assim como você que são grandes empreendedores que não param você chegou aí na quarta clínica, mas você não, você quer mais. Eu posso ir além, eu posso ir mais que isso. E isso é bacana. Né? É gostoso de ver que nós... Ah, vou, vou abraçar agora as mulheres. As mulheres também estão aí fazendo a diferença no marketing digital, criando cursos online, publicando livros e entendendo que podem fazer a diferença através do seu setor, através da sua área, através do que ela faz como empreendedora. Eu quero te agradecer muito por essa, por esse pouquinho de tempo aqui aonde você falou um pouco sobre essa experiência e sobre o que você pode oferecer para esses profissionais. E eu tenho certeza que a gente vai ter muitos, muitas curtidas e muitos compartilhamentos é, das suas dicas. Muito obrigada, querida. Tá, tá ótimo. Eu agradeço também, Andreia. E, e eu quero finalizar aqui dizendo que às vezes eu escuto os colegas falando, nossa Carla, mas como é que você consegue tudo isso? Acho que é porque você tem uma equipe, acho que é porque você é assim ou é assado, porque tá em Campinas, mas eu digo que não, né? Eu comecei sozinha também e qualquer um pode alcançar, né Andréia? Só que precisa fazer o que tem que ser feito, né? precisa buscar o caminho. Então, é, o que eu recomendo é busque o seu caminho, né? entenda do que você precisa e busque o seu caminho. E eu tô aqui pra compartilhar mesmo, inclusive eu criei um canal no Telegram, Andréia, se você quiser entrar lá para ver, um canal gratuito para os dentistas no Telegram, que é um aplicativo melhor que o WhatsApp, é, chama, o canal chama Meu Primeiro Milhão na Odonto. E lá eu compartilho outros conteúdos que nem estão nas redes sociais com os dentistas. Então a minha intenção sempre é compartilhar e hoje eu me sinto muito à vontade em fazer isso e muito feliz de ter participado aqui desse projeto. Quem quiser manda aí uma mensagem, a gente manda o link, né, Andréia, para adquirir esse livro Bom, que querida. é sensacional. Obrigada minha querida, obrigada pelo carinho e pessoal a gente te encerra aqui mais uma live sexta-feira, todos, eu desejo a todos um ótimo final de semana e eu só tenho que agradecer mais uma vez a Carla, que é uma grande empreendedora e até a próxima. Um beijo grande para todos vocês. Obrigada, Carla. Um beijo grande. Beijo, tchau.